Acho que Não, né? Pega pela grade, chefe. Ah, ele tá na grade ali já? Tá, tá. Aqui na grade, onde, tô, onde de, jogaram fora aqui, tem um na esquerda. Bom, oh, consigo matar ele e rolar, mas é arriscado, tá ligado? Bora bora ruxar nele, então, eu e tu? Tá mano? maluco, tá, tá maluco, tá maluco? Não, tá maluco? só... Ruxa, só não, só Mano, ele, mano pega a visão. Eu, eu Se o pegar. cabelo rosa rolar pra direito, o cabelo rosa pega ele, mano. E eu tenho que abrir na esquerda cara, aqui. Vai, vai ter um cavalo nele ali, mano. Vai ter um cavalo nelezinho. Mano, só ele rolar, mano. Ele rolar... Ele... Ah lá, o cara tá no pixel. Só seguro, Só seguro. Tá seguro mano, matei três, matei três. E aí? Ah, mano. Bagulho tremeu na hora, parceiro! Dá não, dá não, dá não, dá não!